Bom dia, boa tarde boa noite, aqui é o Pedro Valadares do Clube Português e hoje eu vou falar de três formas de ganhar dinheiro com a língua portuguesa. Número um, dando aulas de reforço, aula particular, você pode, se você saca muito de português, se você estuda bem, se você entende bem as regras gramaticais, você pode dar aulas particulares e ajudar outras pessoas. Número dois, escrevendo, produzindo conteúdo. Então, se você domina as regras gramaticais, você vai escrever bons textos. Então, você pode ganhar dinheiro com isso. E número 3, revisando o texto. Então, você pode ajudar a melhorar o texto de outras pessoas. Se você conhece bem o português, você vai saber como corrigir o que está errado para fazer um texto de maior qualidade. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique aqui no joinha, se inscreva no canal. É muito, muito importante que vocês tenham no canal para ajudar a dar visibilidade para o trabalho. É isso. Um grande abraço e até a próxima.